Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal. Ó, esse vídeo é um vídeo simples, é mais explicativo, que é o seguinte, a gente alcançou 4 mil inscritos aqui no canal. Tô muito feliz e por isso eu vou estar tá fazendo um vídeo especial de 4 mil inscritos que eu vou fazer tipo, respondendo perguntas, beleza? Então eu vou, nesse momento que esse vídeo tá lançado, já tem lá no Instagram, arroba TGS na trilha, uma foto da promoção, da promoção, não é promoção, é uma foto para vocês nessa foto colocar as perguntas nos comentários, beleza? Eu vou fazer uma reunião, uma seleção lá de comentários lá que eu consigo responder e vou estar tá fazendo o um vídeo que é especial de 4 mil, beleza? Então aguardo vocês lá, já nesse momento já está lá o, a foto, então corre lá, vai estar tá no link na descrição para você ir direto para a foto. Ou diretamente pro perfil, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreve para cada vez mais a família TGS na trilha aumentar. Desculpa a demora de não estar tá dando pra postar vídeo. O quanto antes eu vou estar tá mandando, beleza? Tem dois vídeos no pente após esse vídeo que você tá assistindo aqui. E vai ter mais futuramente. Vou ter uma manutençãozinha também que eu vou fazer a troca do carburador da STX. Então fica ligado, corre lá, participa, tamo junto. Valeu, rapaziada? Esse vídeo foi um vídeo curtinho pra mais explicativo, valeu? Então corre lá que a foto está lá e participa. Tamo junto!